olha aí pessoal o Bitcoin aqui na primeira marca vermelha aqui em cima a posição que ele tava ali próximo dos 25k que nós fizemos a outra short e agora hoje aqui ó dois dias depois tá quase no alvo que a gente apresentou lá quem entrou no lado certo do trade já fez a sua grana é isso aí sempre trabalhando com a contagem das ondas para buscar a melhor contextualização, o melhor contexto do mercado. tá? Provavelmente aí no fim de semana ele vai lá bater, ou se não, quem já tinha que ganhar, já ganhou. É assim que se faz. Sempre do lado certo do trade, buscando o lado certo do trade. Se a contagem não deu certo, faz outra. Abraço!